Não só agora porque estamos logando, mas hoje estamos aqui gente com mais um vídeo, e hoje não é Gameplay. Muitas pessoas ficam me perguntando, como que eu baixo Yandere Simulator? Ah meu deus! Ih, socorro! Por que que o meu Yandere Simulator, ele não tem o que o seu tem? Ou a pessoa fala, o meu tá atualizado, a não ser véi. Então gente, eu vou explicar para vocês como baixa. E as novidades que, ele, que o YandereDev, que é o criador do jogo, fez. Primeiramente, nós antes usávamos apenas este site aqui, yanderedev.wordpress.com. Esse não era o um, era um site que ele usava, mas não é o é WordPress, não foi ele que criou tipo do zero. Então pela primeira vez ele tem o próprio site dele, esse é o oficial. Não baixe Yandere Simulator em nenhum outro lugar sem ser aqui e aqui. Porque se você baixar em outro lugar, vai ter vírus. É sério. Porque o jogo tá fazendo fama, então você vai pegar vírus e aí lascou. Vamos lá. Eles colocaram uns negócios aqui no site que... Não é tipo... Grande coisa, por exemplo. Eles colocaram sobre. Que ele tá em inglês, né? Claramente. Mas... Ele... Aqui explica tipo as ideias dele. Mostra... Aqui vai pro WordPress, o blog, né? Bug report. Isso daí é se você viu um bug... Você tem que ter certeza que você consegue fazer mais de uma vez o bug. Não é tipo... Nossa, a Yano tá voando do nada. Meu Deus, eu tenho que mandar pra... Não, você tem que saber fazer o bug. Porque se você não sabe fazer, ele não vai conseguir arrumar. Temos personagens que ele ainda não adicionou. Ele disse que vai adicionar em breve. Contato. Ele disse que o contato funciona como se fosse uma Light Novel. Sabe aquelas Novel que a gente joga vai colocando as opções? Nós temos a Yano. E aí... Vamos dizer que eu quero me voluntariar Primeiro que ele só aceita a gente mais 18 Ouviu? Aí ó Eu quero me, volu me voluntariar Isso já é um negócio meio assim Aí a, a Ana já tá tipo Você tem mais 18? Eu tenho ó, Ela tá tipo, pera aí Você leu todas as informações? Aí você coloca no ó... Entendeu? É tipo eles colocaram um negócio Ficou legal isso, eu realmente gostei Isso aqui é caro Caso você queira ajudar ele com a doação isso é ótimo, viu? Se você tem um dinheiro extra e você quer que o jogo seja bom, vale a pena você doar. Agora vamos para o importante do vídeo. Fazer o download. Você está vendo aqui o nosso site. Dele, né? Não é nosso, é dele. Eu recomendo que se você sabe inglês, dar uma lida nisso aqui. Porque ele explica como joga os negócios. É... Tenta dar um copiar assim, vai no tradutor... Porque eu não vou ficar lendo porque o vídeo é ensinar a baixar, não né? A jogar, por favor. Mas... Vamos lá. O que nós temos que fazer? Eles lançaram um launcher agora no jogo, onde nós podemos simplesmente... É, atualizar o jogo sem ter que ficar baixando nova versão. Então isso é ótimo, você vai clicar aqui e vai é baixar isso. Como eu já baixei, eu não vou nem dar um zip aqui. Próximo. O que nós devemos fazer? Você vai pegar, você vai abrir, vamos só mostrar como é que faz. Abrir o zip, você tem que ter um programa. Crie uma pasta chamada under aonde você quiser. Eu coloquei aqui. E arraste isso aqui pra cá. Olha lá, eu já fiz isso, então vamos fazer de novo só pra mostrar pra vocês. Beleza. Agora você vai clicar com o botão direito e executar como administrador. O meu Windows 10 vai falar, ah, meu Deus, você clica mais informações executar assim mesmo. Se você não usa o Windows 10, nem vai aparecer essa opção. E como é que funciona? Isso aqui vai baixar o Windows Simulator sozinho pra você. Como você está vendo, ele está baixando. É, ele, vai, ele leva um tempinho pra baixar, mas nada que você tenha uma paciência, assim, tipo, super zen, né? Isso aqui não, baixa. não é desse jeito, tá? Mas quando isso aqui terminar, eu volto para explicar mais para vocês. Uma hora depois. Três horas depois. Get off me Gamox chega de ver vídeo do Piudaipai. Que que foi, Johnny? Você não tinha algo importante para fazer. Ah, é verdade, o download terminou. Bom, gente, então depois que o download terminar, ele vai aparecer assim. O jogo está atualizado e só você clicar em Play. E aí você vai conseguir jogar. Caso o jogo não esteja funcionando, tipo, não... algo deu errado no seu download, você simplesmente terá que clicar aqui em Force Redownload. É, mas então foi isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo é... ah mais um aviso caso o jogo não funcione nem por aqui nem por aqui mas baixou já você vai na pasta que ele vai estar tá aqui ó yandere simulator simplesmente assim mas bom gente espero que vocês tenham gostado deem like favorito inscreva-se no canal compartilhe o vídeo não se esqueça de comentar se possível dar uma avaliada lembrando que esse vídeo também estava a você postar mitos do yandere porque né vocês têm uma, uma, uma mente criativa em polvo Mas espero ter ajudado E por favor não fiquem me perguntando como baixa Simplesmente depois de assistir o vídeo Caso dê algum problema Entre no site E mande um e-mail lá pro desenvolvedor Mas não sei se ele vai responder né Porque o jogo ainda tá em debug Mas então é isso Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo gente Valeu! pessoal valeu Epsil Epsil Gamux Que foi, Johnny? Cadê os mitos do Yandere? Ah, eu sei que eu tenho que gravar Então para de ouvir o Barbie Girl e vai gravar Ah, cara Olha que, que, que eu posto é. seu nude no Facebook